Seguinte, galera, a grande diferença entre a caminhada e a corrida é o apoio duplo dos pés, né? Quando a gente tá caminhando, a gente tem o duplo contato dos pés. Quando a gente tá na corrida, a gente desloca com o um pezinho, puf Aí tem aquela fase aérea, né? O que a gente tá no ar e depois bota o outro pezinho, mantendo a postura, tá bom? Em pezinho, assim, Então, é um pé de cada vez na corrida. A gente não tem essa fase aérea. Então, quando a gente tem a fase aérea, que é interessante a gente pensar, né? Quando a gente tá deslocando lá, pá, corridão, parecendo o em Bolt é yeah. veloz né todo mundo quer ser veloz que não sai em bote. passada <risos> é gigante né velho ele cara, tá demais pé no bumbum assim ó né tem que botar é. o pé no bumbum pra ir rápido né correr a 37 km por hora que nem eu saio. não cara não a gente pode pensar só no rapidinho para pezinho bater lá. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. você já vai estar tá correndo um passo curtinho porque o grande barato a gente pensar da diferença da corrida para para caminhada é que você está em desequilíbrio quando a gente está correndo, é um pé depois o outro, então de certa forma a gente está sempre desequilibrado. Então nesse desequilíbrio é importante a gente pensar com o peso principal do nosso tronco, né? O uh, aqui a gente conseguir desequilibrar esse corpo para frente, você deslocou ele aqui para frente, opa, você vai cair, até é o bonequinho que cai, ele olha não está nem correndo mas já está caindo. Se ele tivesse a capacidade <risos> de colocar essa outra perninha aqui para frente, ó, pá, eu posso até cair, opa, ele apoia o pé um pouquinho antes né? Opa, já caiu, aí puxa o outro aqui pra frente, pum, aí desloca de novo Então, correr é um eterno desequilíbrio Você tem que se manter em desequilíbrio, só que por vezes, por conta do hábito Do natural de caminhar, do nosso padrão de movimento né? Que você vai lá e alonga o pé, alonga a perna né? e tal Faz um passo, depois o outro, e que você tá sempre equilibrado A gente tenta progredir a velocidade da caminhada para corrida Mantendo o mesmo padrão de movimento porque é o natural para a gente é o Você está habituado a fazer, então pô, vou progredir E a pessoa acaba começando a correr de forma equilibrada Jogando o pé à frente né para aumentar a cadência e se deslocando de uma forma mais rápida E acaba perdendo essa possibilidade do desequilíbrio De perceber que a corrida é esse desequilíbrio É né? uma sucessão de pequenos saltos Porque a gente vai estar tá caindo por falta do apoio no chão então, se você consegue organizar o seu corpo, posicionar o seu corpo de forma que favoreça isso, ao invés de posicionar o seu corpo para trás, aí você pode até conseguir se deslocar de uma maneira mais fácil, mais simples, percebendo esse desequilíbrio, essa queda para frente do seu corpo. Esse desequilíbrio favorece, né? economiza energia. Né? Te... Pode te economizar, porque não adianta você desequilibrar com o seu pezinho aqui e depois botar o pezão lá na frente. Né? Tá fazendo aquele força de vetor contrário ao sentido no qual você quer ir então são, é uma questão de consciência de como você está se deslocando e perceber como é que o seu corpo se comporta de uma forma, não necessariamente o que é o, o natural para ele porque o natural vai ser o que você está habituado se você brincou muito na infância se você praticou esportes e tudo mais então é mais natural para você se deslocar e principalmente os esportes que tem deslocamento mais ágil, mais rápido então você tem uma certa habilidade já desenvolvida para correr E esse é o ponto principal que eu penso sobre a corrida Corrida é uma habilidade a ser desenvolvida E não simplesmente um movimento humano por si só né? Porque nenhum ser humano corre, correu na história 42 km à toa né? Ou 10 km, ultramaratonas agora à toa No máximo era para caçar um bicho, para é. matar o bicho no cansaço Algumas coisas aí, esse deslocamento, não, tinha que ter uma razão, né? A gente é que ficou louco depois e, e quer correr maratona, essas coisas todas. E, e é isso. Então essa habilidade tem que ser desenvolvida e de forma consciente, pensando como é que o seu corpo está se comportando, como é que você está fazendo, como é que está se posicionando. E lembrando que para você ficar em pé, você gasta energia. Você precisa de uma musculatura trabalhando. Você precisa de força para sustentar o seu corpo em pé. E em deslocamento é a mesma coisa. Então, fortalecer o seu corpo de forma positiva para te manter na posição, na postura para a corrida, é interessante. É interessante você pensar que você não precisa ficar correndo com correndo de um lado para o outro, né? pá, pá, pá. balançando de um lado para o outro, porque é você pendulando um peso de um lado para o outro, um outro, você gastando energia para lá e para cá, para lá e para cá. Então, quanto mais você conseguir estabilizar o seu corpo e fazer esse deslocamento de forma linear, essa massinha, você Cadê? você deslocar o corpinho para frente, opa, aí aquela câmera fica errada. <risos> Ao invés de você ir assim, ó ou então já então ou então para cima e para baixo você está deslocando a massa o seu corpo de uma maneira no qual você vai gerar uma sobrecarga no seu organismo só que é aquele negócio qual a ideia com a corrida né eu quero ir do ponto A ao ponto B de qualquer jeito tá tudo bem eu quero gastar energia na corrida tá tudo bem agora eu quero me deslocar de uma forma que eu gaste menos energia naquela direção Bom, aí a gente tem uns conceitos da física que a gente aprende na segunda na é segunda série, não, no segundo ensino grau. Ensino médio. Ensino médio, como é que chama hoje? É ensino médio, eu acho. Ainda é ensino médio? Tô por não é, é mais ginásio, é não? Ginásio Você é, é velho, mas... <risos> então, aí nesse sentido, cara... É, existem os conceitos da física Sobre os corpos Como é que eles se comportam A inércia, a ação e reação A força da gravidade Que está sempre puxando a gente para baixo Então isso tudo a gente entendendo E compreendendo na prática Sentindo a corrida Faz com que a gente tenha um, uma noção Um norte para onde que a gente quer desenvolver Essa habilidade Ah, eu quero desenvolver a minha habilidade aqui Para correr e tal Beleza, aí a gente vai lá e desenvolve e se quiser <risos> acompanhar o que a gente já desenvolveu, para nós, o que é a corrida dentro do nosso método Corrida Perfeita, vai lá, está tudo explicadinho o que, que a gente entende sobre isso.